Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Temos aí dois canais, canal José Maria Lima, que estamos aí com 600 mil em busca de 1 um milhão E estamos aí com o Rob do Zé, com 22 mil em busca de 100 mil São aí umas metas aí que nós tentamos aí chegar nesses dois canais canal Rob do Zé é um canal que mostra o meu dia a dia E hoje eu vou entrar nessa trilha aqui, quero mostrar para vocês um pouquinho do norte do Pará Nessa trilha, tem lá no final tem um rio, é tipo uma estradinha onde sai no rio e aonde é, é tipo uma prainha, uma água legal. Então vamos até lá, espero que vocês gostem. No caminho, a gente vai filmar alguns pássaros cantando e ver se vê algum bichinho diferente. Então vamos pro vídeo. Aqui é o cigarrinho, arrumei aqui um amiguinho. Minha menina, dormiu lá da minha caminha. Ou da, da minha rede. Na realidade são dois cigarros, ó. Elas dormem juntinho assim, ó. Dorme ou fica na, na madeira aqui, ó? Pra quem não conhece cigarro, isso aqui é. Vou tentar focalizar mais de perto aí, ó. Olha. São dois cigarrinhos, ó. Maravilha, isso aqui é o que a mata nos traz, né? É um pouco difícil de ver assim na mata, mas traz essas belezas. Um pouquinho mais para dentro. Meu amiguinho foi embora na frente ali, ó, me acompanhando, só que ele vai ah, espantar os passarinhos, né? Aqui estamos chegando no rio, na, na margem do rio, ó. Tudo preservado, né? Nada cortado aqui, ó. ó aqui tem um rio choveu limpou as folhagens aqui é tipo uma prainha ó. maravilha aqui ó. cuidado dessa aqui para não cair é um terreno arenoso mas é legal, olha só aqui ó. Isso aqui é uma prainha as pessoas vêm tomar banho aqui ó limpinho né algumas folhagens Olha, o canto da cigarra aí, ó. Acho que é cigarro, olha. Olha só o canto da aí, ó. Amiguinho já foi tomar água, tomando um banho. Essa hora, olha, olha. Com sede. Seis e meia da manhã, sete da manhã. Aqui nós temos uma diversidade de árvores. Temos a nativa também temos aqui uma pés de açaí ali, ó. Eles crescem, ó. É em torceiro ó. E ele vai junto com as árvores. Então ele vai, vai fininho, ó. Tem uns cachinhos bem pequenininhos lá em cima. Então eles aí ninguém pode mais subir porque... Bem fininho ali, aqueles lá, ó. Açaí, temos uma... umas uma, uma, Parece bananeira, mas não é. Temos aves grossas aqui, ó. Aqui temos uma, uma ave aqui, ó. Um monte de aves. Tem que ter cuidado, ó. nisso aqui, ó. Porque tem aqui uns pés de coqueiro que tem espinho. Aqui a gente arrumou outro amiguinho aqui, ó. Também a gente água cedinho aí, ó. Tudo aqui do, do sítio aqui que fica por aqui, por perto, é. Água limpinha, gente. Parece que é suja, né? Mas por quê? Porque tem... Tem folhagem, né? É olha, as árvores ali, ali dentro aí, ó. Da água, né? Como eu falei, umas caí E o rio vai fazendo curva aí, ó. Tem peixe também aqui, ó. Mas a água é limpinha, limpinha, limpinha. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, na minha mão aqui, ó. Cristalina na água aqui, ó. É porque as folhagens deixa a água, deixa aparentemente escuro. Aqui, aqui que eu falei, é tipo uma prainha. A pessoa vendo nessa uma tomar banho aqui, ó. Nesse... Ali daqui deve ser para pessoa só brincar. Olha, ali, se eu não me engano, ali é um pé de abacaba, ó. Aquilo ali, ó. Ele dá um, um suco legal. A, pessoa, a gente come com farinha. Ali, ó. Se eu não me engano, é um pé de abacaba. É um pé de coqueiro. Pode ser que não seja abacaba, mas é parecido né? Aqui veja bem, ó, as árvores elas ficam velhas e elas caem por si próprias, né? E a água arrasta, Chegou aqui, ó, enroscou aqui, ó, e a água vai desviando ali, ó. Ali temos outro pé de açaí, ó, e a água vai desviando, ó. Faz curva, vai procurando o seu habitat, né? Aqui, ó, olha essa árvore aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de cipó. Não é uma, ela cresce nas árvores, ó. E vai crescendo, é uma espécie de cipó, é né? uma árvore, mas é uma árvore espécie de cipó, ela vai fazendo curva aí, ó. Aqui, ó. Olha, olha que árvore linda, essa árvore aqui deve ter o que, uns 200 anos, muito tempo aí, ó. muito legal mesmo isso aqui, ó, e o rio é isso aqui, ó. da outra vez que eu vim aqui, tava, o rio estava vazio, não tava chovendo, então eu atravessei lá pra lá, pra, um pouco para lá, hoje não dá, agora a gente vai voltar pelo mesmo caminho que nós viemos, isso aqui é, um, é uma trilha que a gente pegou até o rio Volta lá para o sítio que nós estamos lá Olha só, olha que imagem linda gente Obrigado a vocês que se inscreveram, compartilharam nossos vídeos E vamos voltando aqui para nós ver se nós encontramos mais alguma coisa O pessoal já está levantando, esse horário né E eu não posso entrar na mata gente, porque é perigoso, cobra, essas coisas assim e eu vou voltar lá pra gente ver aquela. Não sei se é cigarra, aquele besourinho. Acho que é cigarra, né? Vamos ver lá. Como é que. Não, vocês estão lá ainda. Então sim. Estão aqui ainda, ó. casalzinho, ó. Foca bem legal aqui. Chegar mais perto que puder da, da, da câmera, ó. É um casalzinho aqui, ó. Olha que lindo aí, ó. Eles dormem tipo que. Pra se esquentar, né? Abraçadinho aí, ó. Bem próximo mesmo da câmera aqui, ó. Sei lá, focalizou. Olha que bacana aí, ó Que tem uma formiguinha aqui em cima hoje então meus amigos e minhas amigas a gente entrou aqui nessa trilha fomos até o rio lá nós mostramos algumas árvores no caminho vimos algum canto de passarinho mas ele pressente as nossas pisadas e assim eles vão entrando mais para o interior da mata então forte abraço, fui tchau minha gente, o Zé fica por aqui e vamos que vamos, Volto ali para acampamento tomar um café o um sítiozinho de um colega da nossa família e... Em breve estamos voltando para São Paulo, o canal Zé Maria Lima. E por o Rob Duzel também. Obrigado.